é um dos principais instrumentos de trabalho no Ministério e toca o dia inteiro. O novo telefone, instalado no ano passado e que está na mesa de cada servidor, já começou a mudar o dia a dia por aqui. São 1.272 aparelhos ativos, tanto em Brasília como nas delegacias regionais. O novo sistema integra todas as unidades. Com isso, não é mais preciso fazer interurbano para as delegacias, por exemplo. É só discar o ramal desejado. Ana Maria, que trabalha na Secretaria de Comunicação Eletrônica em Brasília, faz isso o tempo todo e já sentiu a mudança na pele. E eu percebi que com a nova modalidade de, da telefonia que foi implantada no Ministério, facilitou bastante para gente a comunicação. Eu tenho bastante contato com a delegacia de Minas e de São Paulo, e eu percebo que é como se eu falasse com meu colega na sala ao lado. Então, assim, não tem problema de interferência, não há problema de congestionamento de linhas. O sistema reúne os serviços de voz, dados e vídeo em um só terminal. Por isso, é possível fazer conferências com quem está do outro lado da linha. O novo telefone foi implantado para melhorar a qualidade das ligações e garantir mais segurança. Ele ainda deve gerar uma economia de quase meio milhão de reais ao ano. A operacionalização... Os equipamentos também são todos é, virtuais. A nossa central telefônica hoje funciona dentro da nossa sala cofre, virtualizada, sem gasto nenhum de aquisição do equipamento, que geraria mais consumo. O que acontecia com a outra central, que esporadicamente tinha panes com pique de luz, entendeu? bastava dar um raio, teria, tinha problema de, de, de comunicação. E hoje nós não sentimos mais isso. Para este ano, tem mais novidade. O Ministério deve renovar o estoque de notebooks e comprar 152 novos computadores portáteis. Tudo para tornar o trabalho aqui mais moderno.